Isso aí chegou o dia esperado de muito. hoje eu vou falar sobre uma música do Stromae. Então, Stromae, na verdade, o nome dele é Paul, ele é belga e a palavra Stromae na verdade é um verlão para maestro então o que é o um verlão o um verlão é aquele tipo de gíria que os franceses fazem que os francófonos fazem é invertendo o começo da palavra com o final da palavra e aí vira a palavra na gíria então ali pro nome dele Stromae então é maestro ao contrário, virou Stromae. Ele faz letras, assim, inteligentíssimas, até que eu demorei, na verdade, para gravar um vídeo sobre ele porque eu queria tomar muito cuidado sobre o que eu ia falar, até porque nem sempre fica claro de, de primeira quando a gente vê uma letra o que, que ele tá querendo dizer porque ele faz muita crítica social, então desde o início com a música dele Alô Ron que ele ali era mais uma crítica sobre o cotidiano, né, é, aqueles dias que são é, rotineiros e tal, e aí ele vai lá e acontece tudo isso que e no final a gente dança. Mas nesse último CD que ele fez, ele trouxe umas músicas assim, incríveis, com jogo de palavras e tal Ele trouxe uma música sobre o câncer, que se chama Conce uh, Ele trouxe aquela Formidable, que ali é Forminable, que também é um jogo de palavras uh, Uma crítica social sobre Twitter, que é a música Carmen né? Ah, sobre os pais que abandonam os filhos, que é Papá Utê, então as músicas dele assim são assuntos extremamente complicados e ao mesmo tempo ele consegue trazer músicas boas assim, de sucesso que as pessoas gostam, então ele realmente tem muito talento, o Stromae é incrível. E hoje, aqui no nosso coquetel FM, a gente vai falar Sobre a música do Stromae, que se chama Tafeta. Tafetta é uma das minhas preferidas, porque eu gosto tanto da música quanto o clipe. Não tem como você é, ver a música e não ver o clipe, porque o clipe dela é realmente muito bom, é incrível, e eles, são coisas que se completam. Então, Tafetta, tua festa. Ok, até aí parece que é só alegria, né? E quando a gente vê o clipe, é num tipo estádio de futebol, e você tem lá o Stromae com uma roupa assim de ditador, e no meio do estádio é tipo um labirinto, um labirinto bem grande, e na, na torcida você tem várias pessoas vestidas iguaizinhas, todo mundo igual, e aí de repente ele vai lá e... eu acho que ele bate um, um cajado, uma banhala que ele tem, uma coisa assim, e de repente uma das pessoas da torcida lá é escolhida, e ela sai, e ela vem com uma bola de canhão assim, e é jogada pro labirinto. Então tudo isso é uma metáfora para a vida. Então você tem todas aquelas pessoas lá que estão na torcida vestidas iguaizinhas, que seria como os espermatozoides, né? Então você tem lá milhões e um deles, op, você é escolhido. Aí nesse momento ele troca de roupa, ele não tá mais vestido que nem os outros, ele tá com uma roupa assim, é verde, fluorescente, eu acho. E pá, pra dentro do labirinto e te vira. Né? E dentro do labirinto ele vai encontrar muitas coisas, que seria o que ele encontra na vida. Né? Então tem é, o banqueiro, tem a esposa, tem a mãe, todas aquelas dificuldades assim, que ele vai, vai passando, que simboliza realmente a vida. Então, ao mesmo tempo, a letra da música é de duplo sentido. Ta feta, então, a sua festa, uma coisa boa. Mas, em francês, a gente tem uma expressão que significa uh, Lui faire sa fête, te faire ta fête. Então, lhe fazer a sua festa, seria algo assim, que aí é um sentido negativo, ou seja, Lui faire sa fête que quer dizer agressão. Pode ser uma agressão física ou simplesmente verbal, tá? Mas é uma coisa forte. e lui on fait sa fête. Significa bateram nele ou xingaram ele. É um significado bem pesado, porque a palavra fête é simplesmente beleza, alegria, festa. On va te faire ta fête, il lui ont fait sa fête. Lá é um significado negativo, agressão, ok? Então vamos lá para a letra da música. Então ele começa. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse. T'inquiète pas, tu vas danser. Então, il est l'heure. Tá na hora. É a hora. Lembrando que, em francês, quando a gente fala de hora, a gente sempre vai usar il no começo. Em português, a gente diria simplesmente, é uma hora. é São três horas, né? em, em francês, a gente vai usar il est. Une heure, il est. Deux heures. Então, il est l'heure. É a hora. Tá na hora. Fini l'heure de danser. Então, acabou a hora de dançar. Fini l'heure de danser. Acabou a hora de dançar. E aí depois danse, dance, danse. T'inquiète pas. Não se preocupe, não se inquiete. Ne t'inquiète pas. E ali simplesmente t'inquiète pas. Em francês você vai ver as pessoas falando muito isso. Não se preocupe. Pas. sem o ne, ali pode ver como é um pouco mais oral, que não precisou do ne, então poderia ser ne tanquete pas ou simplesmente tanquete pas, tu vas danser, você vai dançar, então ali tá dando essa ideia de festa também, né, Tá na hora, acabou a hora de dançar, mas dance, não se preocupe, você vai dançar. Então, essa dança ali, a gente não tá conseguindo entender bem se ela é boa ou se ela é má, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, ai ah, acabou a hora de dançar, mas você vai dançar ao mesmo tempo. Então, esse dançar, ele tá ali meio que num duplo sentido. A gente não consegue saber se ele é positivo ou negativo. Normalmente, o verbo dancer. Em francês, vai ser simplesmente dançar, mas antigamente tinha uma expressão que não é mais usada, que é coler une danse. Coler une danse significa, então, bater né em alguém. Então, pode ser dessa expressão também que ele estava se referindo ali. Quando ele fala tanquete pas te vas danser, Tem essa expressão antiga também, coler une danse. Mas aí, até o momento... A gente ainda não sabe o que está acontecendo. E aí, ele continua com palavras de duplo sentido. Balance-toi, mais tu vas te faire balancer. Defonce-toi, mais tu vas te faire défoncer. Então, beleza, lá no começo, balance-toi. É meio dançar, né? Balance-se. Balance-toi. Mais tu vas te faire Opa, aí a gente já tem um outro significado para a palavra balancer. Quando você dedura alguém, é essa palavra que a gente vai usar na gíria também, vai ser balancer. No começo ele fala, ah, balance-toi, então se balance, Mais tu vas te faire balancer. Então você vai se ser feito balancer, então vão te dedurar. É isso que quer dizer, tu vai te faire balancer, vão te dedurar o que? Ainda não sei. Mas é a vida, né? Então você tá ali, balança, opa, beleza, mas vai te fazer balancer. E o segundo ali, défonce-toi. Então a palavra défoncer, ela pode ser para várias coisas também, ela meio que significa arrebentar, sabe? Défoncer, la voiture a été défoncée, por exemplo, o carro tava arrebentado, bateu, ele a été, Mas quando a gente fala pra gente, então... Eu posso falar, je me suis défoncé au travail, por exemplo. É uma expressão para dizer que eu trabalhei muito. Eu me dei a fundo ao trabalho. Je me suis défoncé. Então, nesse prime nessa primeira parte ali, então, défonce-toi. Então, meio que se entregue, se dê a fundo, défonce toi. Mais tu vas te faire défoncer. Então, se faire défoncer, então, se ser feito défoncer, vai ser por alguma outra pessoa. tá? Então, quer dizer, alguém vai te ferrar. Então ali no mesmo tempo, défonce-toi, se entregue, se dê a fundo, mais tu vai te faire défoncer, mas você vai se ferrar. E aí vem o refrão, né? Tu aimerais faire ta fête. Ta mère vou te la faire aussi ta fête. Le juge voudra te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Então, tu... Tu voudrais te faire ta fête Você gostaria de fazer a sua festa Então é beleza, você gostaria de fazer a sua festa Se dá bem na vida e tal, né? Tua festa Mais ta mère vai te la faire aussi Mas a sua mãe também quer fazer a tua festa E ali o tua festa começa a ficar um pouco mais pesado Porque o ta fête, como ele vem dessa expressão Te faire ta fête, lui faire sa fête Que significa agredir alguém aí você já sabe que ele está jogando ali com o duplo sentido, que ao mesmo tempo que você quer a sua festa no sentido positivo, as pessoas ao redor de você vão também estar tá querendo a sua festa no sentido negativo, no sentido da expressão em francês, faire sa fête. Então, ta mère va te la faire aussi, ta fête. Então, a sua mãe também quer fazer a sua festa. Le juge voudrait te faire ta fête. Então, o juiz, le juge. Gostaria de fazer a sua festa? Todo mundo vai querer fazer a sua festa, não é só você, não. Tu sors trop, du moins, c'est ce qu'ils dize. Tu parles trop, c'est pourquoi tes oreilles sifflent. Então você sai demais. Tu sors trop, du moins, pelo menos, é o que eles dizem. Du moins, c'est ce qu'ils dize. Il parle trop, eles falam demais. C'est pourquoi tes oreilles sifflent? Aí também é uma expressão em francês, avoir les oreilles qui sifflent. Em português, o que a gente fala, pelo menos a minha mãe falava de ter a orelha vermelha. quando não tinha a orelha vermelha quando alguém estava falando de você. Aí, em francês, a gente vai ter les oreilles qui sifflent, as orelhas que assobiam, Tá? Então, j'ai les oreilles qui sifflent, quer dizer que tem alguém falando de mim. C'est pourquoi tes oreilles sifflent? E aquele cão que fala de toi? Aqui, la foto... C'est la faute à autrui. C'est les autres? Toi, tu n'as qu'une seule envie. Que la faute? De quem que é a culpa? Ah, c'est la faute à autrui. É falta de autrui. Qualquer outra pessoa. De alguém outro, tá? Então, ali, meio que criticando, também, a gente que, na vida, é sempre a culpa dos outros. A na foto faute? C'est la faute, la faute à autrui. É falta... De... É culpa de alguma outra pessoa. Nunca foi a minha culpa. É sempre, ah, isso deu errado porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Nunca é você, né, que tá ali, ah, não é. Pois é, foi minha culpa. Então, que as pessoas repetem muito isso, então ele colocou aqui, aqui, la foto. se la foto ou t'rui. C'est les autres, são os outros. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Você, você tem apenas uma vontade, que é o quê? Tu me à festa, je me refaire à festa. Gostaria de fazer a minha festa, mas todo mundo quer fazer a tal da minha festa. Quando a gente vê essa letra de duplo sentido, brincando com a língua francesa nessas coisas, eu acho lindíssimo, assim. Obra de arte. Mas ao mesmo tempo, depois que a gente percebe o significado que ela traz, ela muda, ela fica um pouco mais sombria. Principalmente quando a gente pensa nessa expressão lui faire sa fête, tu faire ta fête, que é uma expressão pesada, que significa uma agressão, que pode até ser uma agressão física pesada, logo a música troca, ela não é mais a, a música que está falando simplesmente de faire la fête, fazer a fête, mas te faire ta fête, com esse duplo sentido, que é a vida, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim também. É isso aí, gente. Eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de contar pra mim. Belezinha? Um beijão pra você e até a próxima, pessoal. Tchau!